O que significa para ti receber este prémio? Significa que algumas das ideias que eu acho que são muito rebuscadas até são concretizáveis e, e que há pessoas que estão, estão dispostas a investir nelas. O que é que te levou a participar no prémio arquivo.pt Em primeiro lugar, a oportunidade de usar uma API que tem tantos dados e dados que são difíceis de encontrar. Portanto, havia essa questão do, do relevo do, da API, dos dados que disponibilizados, depois prototipar e validar a ideia e por fim, é claro, a questão da divulgação e naturalmente do o prémio financeiro. Podes resumir o teu trabalho e como é que ele pode ser útil para outras pessoas? O desarquivo é uma ferramenta que procura encontrar relações escondidas nas notícias portuguesas dos últimos 20 anos e. Tem utilizações que vão desde causas jornalísticas à aprendizagem pessoal uh, ou mesmo a verificação de factos contra fontes de informação que nós sabemos que são fidedignas e que são pesquisáveis agora de uma nova forma. Qual é o impacto deste prémio no futuro do teu projeto? Uh, em primeiro lugar, manutenção, porque o Desarquivo Mantê-lo a Correr tem alguns custos mensais e vai ser utilizado para isso sem dúvida. De uh, resto, eventualmente, uh, financiar o meu, o meu trabalho, se for preciso fazer-o uh, a tempo inteiro. E também, uh, sem, sem ponto de lado a questão, a questão monetária, acho que também foi, pelo que eu tenho visto até agora, uma muito boa oportunidade para obter feedback sobre esta ideia, para fazer uma validação uh, a nível uh, quase, quase nacional. Já falei com, com muitos jornalistas e acho que sem o prémio provavelmente não teria essa oportunidade.